Gente, e por fim vou revisar aqui o assunto tá? e fechar essas 10 aulas. Aqui. É o que vocês precisam saber, tá? É, essas 10 aulas que eu revisei agora. E pra quem é aluno novato, para quem é novo no curso, até essas 10 aulas que vocês acabaram de ver, é de fato que vocês precisam saber, certo? Pra enfim, pra conseguir criar o um cenário, tá? É claro, tem outras coisas. Na verdade, tem muita coisa para aprender, tá? Mas essa explicação de você navegar, as ferramentas básicas aí que eu expliquei, as ferramentas assim é, relacionadas aqui ao brush, o que você precisa saber sobre o, o navegador de conteúdo, que na verdade não é um assunto básico, é um assunto simples, sabe? É, depende do, do teu ponto de vista de interpretar é o que eu expliquei, mas é super tranquilo o counter de browser tá num aqui é, su... é básico é onde vai estar tá todo o teu conteúdo o conteúdo que você vai montar o seu cenário certo vai pode ter vídeos armazenados imagina você quer colocar uma tv então você exporta o vídeo vai ter o áudio vai ter as suas tuas, malhas estáticas né? tuas modelos biblioteca como você quiser chamar vai estar tá aqui dentro do, do navegador de conteúdo certo Vai ter ali as pastas de textura, você vai criar material quando você for estar tá criando, vai ficar armazenado assim como você está percebendo aqui Então é tranquilo, é através do, do navegador de conteúdo que você vai importar, tá? exportar ah, alguma, algum conteúdo, é onde você vai criar material, criar essas coisas que você vai utilizar no seu cenário tá? é relacionado a, Em relação ao, ao navegador de conteúdo, o campo de browser, é isso que você precisa saber tá? Não tem muito o que falar não tem um assunto técnico para falar em relações tá é isso tem algumas opções que você pode fazer aqui mas é básico tá? você pode habilitar pasta um, as pastas externas o conteúdo externo quando você cria o teu projeto aqui tá? e essas coisas mais básicas tá é isso aí e enfim continuando essas dez aulas é o que você precisa saber para começar certo a criar alguma coisa aqui no editor. Ó, oh, eu vou me citar como exemplo. Não veio outra pessoa, mas enfim, na minha cabeça. Vou me citar como exemplo. Quando eu comecei, comecei na UDK, tá? uns quatro anos atrás. Então era tudo novo para mim. Eu era assim como vocês. Acredito. Não, não conheço vocês, mas enfim, eu já devo imaginar, eu já passei por isso. Quando vocês conhecem uma nova ferramenta vocês vão com o um conhecimento vão primeiro sem conhecer nada sobre o aplicativo sem saber do que ele é capaz e segundo vocês já têm de fato um conhecimento né Você, alguns de vocês já mexem em autocad alguns de vocês mexem em max e enfim <risos> alguns de vocês mexem apenas no photoshop não sei não sei para quem eu estou dando aula então quando vocês vêm para cá Algumas coisas vocês acabam associando, acabam tentando fazer, ac acabam pensando que vai ser da mesma forma no, que vocês fazem nesse outro soft, no, nos outros softwares, correto? Então, da mesma forma fui eu, sabe? Eu pensei que de cara eu ia modelar, que eu ia sair modelando, que eu ia fazer, teria toda aquela precisão de criar no, no Max. Sempre eu, eu comecei a, a modelar, enfim, a entrar no ramo de, de computação gráfica, eu aprendi o Max. Então. Conheci o DK, comecei a criar cenários e eu só criava cenário com BSP, certo? Todo cenário que eu fazia era, era BSP. E sabe? Ao longo eu fui ganhando a prática, fui ganhando a experiência e fui vendo que de fato era uma, fer uma ferramenta mais moderada, tá? não tinha tanto, não tinha muita coisa para fazer, era uma ferramenta simples. Só que simples, você deixa de fazer algumas coisas que, enfim, para deixar o cenário melhor, mais complexo e tudo mais. Mas ó, como eu mencionei na aula passada, eu, eu cheguei a criar, gente, um, uma plataforma, uma plataforma da casa de petróleo. Então a base, imagina só, a base, os pilares, sabe, o, o interior, todo com BSP. Fora outros cenários, eu cheguei a montar casa, sério mesmo, casa. Eu cheguei a montar apartamento, enfim, só para protótipo mesmo, cenário com o BSP. E ficava muito bom. Quando eu aplicava ali o material, eu colocava a, a iluminação, ficava ótimo. Ficava legal então é isso, essas 10 aulas é uma base legal, uma base boa você já conheceu aqui as, algumas ferramentas, o modo de você trabalhar aqui dentro de você mover a câmera, sabe, você pode com o ctrl, ctrl c, ctrl v, você consegue copiar colar, segurando o alt e pressionando, você consegue também copiar, uh, eu expliquei ali pra vocês essas ferramentas básicas aqui ó não cheguei aí muito a fundo porque vocês vão ver aí no conteúdo. O que vocês precisam mesmo saber nessas 10 aulas é manipular aqui, certo? É entender, compreender e criar cenários com essas ferramentas, certo? São básicas e são ideais para os iniciantes, vocês, criar cenários com essas ferramentas, certo? Criar protótipos de cenários e até cenários mesmo, entendeu? Como eu já falei para vocês, eu criei bons cenários com os BSP, apenas com os BSP. Tá bom, é claro que você não vai sair modelando. Você não vai conseguir criar uma cadeira só se você for muito ninja. É, você vai perder um tempão. Então você pode fazer essas coisas ou montar cenários mais simples, entendeu? Com o BSP. Ó, nós temos aqui outras ferramentas. As ferramentas são bem avançadas. Eu vou, nós vamos ter aí alguns tópicos, ó, aí, aulas extras explicando essas outras ferramentas. Tá bom, mas ó, como eu já mencionei, nessas 10 aulas e. Ah, enfim, vai ter a, a, a, daqui para as próximas aulas que vocês vão ver, eu vou montar um cenário, tá? Com o BSP, vamos aplicar material nesse cenário, vamos colocar uma decoração mais simples. Então, vejam essas aulas, prestem atenção e vocês criem, comecem a criar cenários mesmo com o BSP. Peguem em prática, certo? Além de vocês entenderem melhor tudo que eu estou explicando aqui, certo? Vocês vão, vão ver é, a diferença de como de como criar um cenário com o BSP, a diferença de, de mal estática, certo? Vocês vão ver na prática toda todo essa limitação que eu estou mencionando que tem o BSP, mas ao mesmo tempo é uma ferramenta assim muito boa, muito prática certo? em certos casos você nem precisa ir lá no Max, porque é, é tudo um conjunto e você sabe que é um trabalhinho às vezes dá um trabalho imagina que você está fazendo ali o seu projeto no Max, e às vezes você precisa exportar alguma coisa para um outro software você precisa fazer um ajuste até no photoshop, o photoshop é um software importantíssimo na área de, de, de computação gráfica, na área de jogos, enfim então às vezes é um pouco chato, você acaba perdendo a paciência, ficando impaciente em fazer, importar e exportar e aqui no, aqui no, no, no próprio editor, sabe algumas coisas como parede gente, parede coisas simples de se fazer vocês podem criar aqui, ó, com o BSP, ó, e já editar em tempo real aqui o material, olha, posicionar o material, colocar, sabe, mexer a escala em tempo real. Tudo bem? De forma prática, antes de converter para uma malha estática. Vocês aprenderem tudo nessas aulas, prestem atenção. Vocês vão ver aí o, o próximo conteúdo. Vou criar uma, um um um cenário do zero. Prestem atenção também, aprendam, dominem, tá? ferramenta BSP que é bem importante. Lembrando, o BSP ele faz parte exclusivamente do do downreal A tá? aprendam. Uh, é, nós aprendemos que em relação a projeto a nível que, é, existe uma diferença, tá? Aí o projeto é quando você cria, né? Ali você dá o nome do projeto. Imagina que estou fazendo aqui o, o eu vou citar o mesmo exemplo. Cliente do Norte, tá? Então eu tenho um projeto do cliente do norte, nesse projeto do cliente do norte, eu vou criar o, o cenário, né? um condomínio, que tem na, na nas aulas passadas, certo? E aí, aqui eu vou criar todo mundo, toda uma biblioteca, tá? Eu criei um projeto, e nesse, nesse projeto eu vou criar os níveis, né? Criar as fases, entendeu? Criar uma variação, criar um cenário de noite, um cenário externo, um cenário interno, tá bom? e aí eu, eu faço outro cliente então é outro projeto vai, ser, vai vai começar tudo do zero você aqui acessando o de Browser você pode migrar algum conteúdo tá ou imagina você pode pegar um, um comprar um projeto imagina que você pode comprar no, no aqui no no, no marketplace marketplace você pode comprar alguns arquivos arquivos pode comprar é, ah, como eu posso dizer personagens você pode comprar armas certo você pode até comprar programa é códigos pode comprar blueprints gente é nossa muita coisa para comprar tá bom materiais então você pode migrar essas, esses, esses conteúdos para um projeto novo que você vai fazer certo tudo através aqui do content browser tá bom ó oh, build uma coisa legal sobre build também que vocês verão em próximas aulas mas olha não, não, não coloque aqui em ProDorch, você vai perder tempo fazendo isso. Tá, cria teu cenário e aí você coloca, vai colocando a iluminação no, no, no cenário. E se houver a necessidade de você renderizar, às vezes é bom você dá, fazer alguns renders. Você deixa aqui mesmo, ó, nessa iluminação. É só apertar aqui e já vai compilar o cenário. Tá? E aí você consegue andar, dá, fazer um teste aplicando aqui, ó. O play macaco. Quem conhece? Dá o play macaco. Enfim, você vai e testa o seu cenário, tá bom? Nessas primeiras aulas, vocês precisam se preocupar apenas com esses, esses três modos de visualização. Eu acabei na aula passada explicando sobre esse modo aqui, que é onde você vê a densidade de lightmap, mas vocês verão mais a fundo. Anotem aí: lightmap é um assunto muito importante. Botando no software, pratiquem, tá? Vejam as aulas, tá bom? e aprendam, se dediquem, façam seus projetos. Eu desejo a vocês sucesso, tá bom? Que vocês possam ir muito além e, enfim, é isso. Dúvidas, comentem, deixem dúvidas no site. Alguma aula que vocês desejam saber também, é, comentem ao Daniel, né, o portal da Arquiteta. E é isso. Tá bom, eu vejo vocês no, no próximo módulo. Terão mais aulas, aulas extras aí que eu vou criar uma, algumas outras cenas, outras explicações eu vou dar em relação também a material. E é isso. Até a próxima aula. Valeu. Tchau. Fiquem todos com Deus.